Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste vídeo nós iremos falar sobre a preferência nacional de muitas mulheres aqui do canal que é o glúteo, os glúteos. Vamos trabalhar bumbum de uma maneira simples, rápida e objetiva, mas para isso você tem que ter a liberação do seu médico e para que o seu bumbum fique bem durinho, para que você consiga a musculatura bem trabalhada, bem torneada, vai lá embaixo na descrição desse vídeo tem o link para o cardápio ganho de massa magra, feito pelo nosso nutricionista, que vai te ajudar muito. Presta atenção no que, que eu vou fazer aqui para você poder tentar, e eu tenho certeza que não só tentar, vai ter o resultado e vai conseguir fazer. Você vai colocar ambas as mãos assim na parede coloque ambas as mãos à parede pode ser acima do seu ombro ou pode ser na linha do ombro aqui eu vou trabalhar um pouco acima do ombro vai fazer o seguinte projetar o peitoral à frente contrair o abdômen e esticar a perna atrás assim o máximo que você puder mas sem flexionar. Imagina que eu tô com as mãos aqui na parede, eu vou fazer o um movimento com a perna atrás, sem projetar o meu corpo à frente, entenderam? Você não pode projetar o seu corpo à frente. Então, colocou a mãozinha e vai só projetar atrás, volta, atrás, volta, atrás, volta, atrás, Volta. Observe que quando você faz esse movimento, o seu glúteo ele fica bem duro. Então você vai fazer mais uma vez. Um, dois, três. Aqui eu estou simbolizando o exercício com três repetições. Não é que você tenha que fazer com três repetições. Somente você vai conseguir identificar quantas repetições você consegue fazer para ter resultado, o ideal é que você fique ali e você faça a contagem. Exemplo: 1, 2, 3, 4 e aí você vai embora. 40, chegou a 30, 35, 20, 22 contou quantos você fez de um lado, exemplo, saiu 40 do lado direito, então meu lado esquerdo tem que sair mais 40, não tem como ser menos do que 40, então eu vou pegar e vou fazer os 40, 1, 2, 3, 40, pronto, fiz 40, vai sentir muito a região do seu glúteo eu desafio você aí lá embaixo nos comentários, depois que fizer, faz primeiro, faz primeiro, vai lá embaixo nos comentários e me diz quantas repetições você conseguiu fazer, lembre-se, a perna tem que ser esticadinha, não pode dobrar a perna nesse exercício não, quantas repetições você conseguiu fazer, aí quando você for lá embaixo, você vai colocar para mim, professor eu consegui fazer tantas repetições e realmente eu senti o meu glúteo mais durinho, aí, Pare e pensa, você fez as repetições Deu resultado e como é que esse resultado vai se permanecer através desse cardápio que está na descrição desse vídeo para você ter ganho de massa magra. Vai, faz tudo isso e depois vem me contar que eu tenho certeza que você vai falar professor, sem enrolação direto ao ponto e deu resultado. Assista esses outros dois vídeos aqui que são vídeos importantes para trazer ainda mais conteúdo para você. Até nosso próximo encontro.